Não sei agora porque você está falando da hoje, estamos aqui com mais um vídeo E vocês ficam falando pra eu jogar Yandere um Simulator Yandere é Simulator Yander é Simulator não se compara a esse jogo KUDERE SIMULATOR Viu? Essa conta a história de, um, de uma garota Depressiva um senpai, de Viu? Ela, ela cansou dessa vida de senpai então ela curte sentar. Olha lá, ela senpai. não precisa de um pai, gente. Vocês têm que entender. E aí, ela gosta de fazer assim, ó. Uau! It make any não faz nenhuma diferença. Olha só. Podemos mudar a cor da I parede. Eu não entendo. Ok. Vamos então agora apertar E. It make any Uau! Você pode colocar isso nela. Vamos jogar em primeira pessoa? Sim, esse jogo Eu tem não Viu? Ela não se importa. Vamos apertar esse botão. Uau! It make any Vamos olhar em primeira pessoa. Olha só, gente, esse gráfico. Você olha pra cá. Você olha pra It's cá. All the same to me. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. I don't really Viu? Care. E ainda, esse jogo tem um botão o melhor botão do jogo. I don't see the point. Melhor! blink, viu? olha que ótimo! blink tipo assim, você tá na rua assim blink blink tá lá de boa você assim, você tá andando assim Aí você um olha pro lado, aí a sua crush só a really Não, blink blink blink blink blink a blink blink blink blink crush blink blink blink blink blink você. Tá olhando assim pra você. Desse jeito I assim. Aí você se olha, se olha pra ela assim. Hã? Aí quando você olha, ela tá assim. Super normal. <risos> Bom, aí esse jogo, além disso, tem isso, esse modo. Baca. O modo Tsundere. I don't see the point. Modo... Do you have any idea who I am? Você tem alguma ideia de quem eu sou? Essa aqui é tipo o modo piranha. Senpai my Aí tem o modo Sundere. E even speaking to you. You lowly, I don't care who Senpai is dating. Viu? Na minha opinião, esse é o melhor porque tem o melhor botão. Blink. Bom, gente, então foi isso, um vídeo bem curtinho. Esse aqui é o Coder Simulator 2. É um I jogo que really teve care. a primeira versão em 1 de abril do ano passado, e eles lançaram outro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. É, não se esqueça de falar pros seus amigos e tal, os que curtiu o vídeo, beleza? E até o próximo vídeo, gente. Então pessoal Falou!